Naquele tempo, nasceu em Eldamar, na casa do rei Gentyrion, sobre o cume de Túna, o mais velho dos filhos de Finwë e o mais amado. Curufinwë era seu nome, mas por sua mãe foi chamado de Fëanor, Espírito de Fogo. E assim ele é lembrado em todas as histórias dos Noldor. Míriel era o nome de sua mãe, também chamada Serinde por causa de sua habilidade soberba ao tecer e trabalhar com agulhas, pois suas mãos eram mais hábeis com trabalhos delicados do que quaisquer mãos, mesmo entre os Noldor. O amor de Finwë e Myriel era grande e cheio de alegria, pois começara no reino abençoado nos dias de ventura. Mas, ao dar à luz seu filho, Miriel foi consumida em espírito e corpo, e depois do nascimento, ela ansiava por se libertar do labor de viver. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Mirel,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 Míriel Serinde foi a primeira esposa de Finwë, rei dos Noldor. Seu filho era Corufinwë, a quem ela chamava de Feanaro, que significa Espírito de Fogo. Míriel é um nome Quenya, mas não aparece em qualquer glossário. Se traduz em algo como filha Joia, sendo uma combinação de Mir, joia, mais Iel, filha. Seu materno, Serinde, significa a bordadeira, referindo-se a sua grande habilidade em bordados, pois seu principal talento era uma maravilhosa destreza manual, que ela aplicou a sua habilidade de bordar, conseguindo fazer bordados mais finos e intrincados do que quaisquer outros vistos antes. Deve-se notar que ela preferiu e solicitou que seus parentes usassem a pronúncia mais antiga de Serinde, e que seu filho apoiou o uso dessa letra, que na escrita parece um P, que se chama Thorn, sobre o S, por respeito em sua memória. A pronúncia da letra Thorn é como o TH do inglês na palavra Thin. Em O Anel de Morgoth, volume 10 de A História da Terra-Média, os olhos de Miriel são descritos como escuros, e o cabelo como sendo de aparência prateada, uma cor incomum para um dos Noldor. Miriel viveu no Reino Abençoado de Aman, na cidade de Tirion sobre Túna, junto com seu marido Finwë, rei dos Noldor. Suas mãos eram hábeis na modelagem de coisas finas, e ela era insuperável em tecelagem e bordado. Havia muito amor entre Miriel e Finwë, e ainda mais por seu filho. Mas depois de dar à luz Fëanor, em 1169, dos Anos das Árvores, seu corpo e espírito foram consumidos, e ela desejou ser libertada da vida eterna, dizendo que não havia mais forças nela para gerar outro filho. Apesar da dor de Finwë e de sua infelicidade por abandonar seu filho, Myrër partiu para os Jardins de Lórien, para descansar e recuperar sua força e vigor. Mas, durante seu descanso, o fé partiu de seu corpo e entrou nos salões de mandos, deixando seu corpo sem vida e imóvel, em 1170 dos anos das Árvores. Donzelas de Esther cuidavam de seu corpo enquanto seu espírito permanecia nos salões de mandos, para que não murchasse. Em essência, ela morreu de livre arbítrio. Isso foi visto como um evento chocante pelos Valar e Eldar, que nunca havia ocorrido antes. Mas Finwë estava triste e envergonhado por ser o único elfo em Aman sem esposa. Manwë convocou os Valar no Conselho, e o resultado foi o Estatuto de Finwë e Míriel, que só permitia o novo casamento se o cônjuge morto se recusasse a reencarnar. Vaire contou a Miriel sobre isso e sobre a tristeza de Finwë, mas Míriel se recusou a voltar à vida. Nas palavras da Vale O espírito de Míriel é pequeno, mas é forte e obstinado. Um daqueles que, tendo dito isso, farei de suas palavras uma lei irrevogável para eles mesmos. No entanto, Mandos convocou o espírito de Míriel e a avisou que ela poderia mudar seu testamento com o tempo vivendo em ressentimento até o fim de Arda. Mas Myriel permaneceu em silêncio, e Mandos aceitou sua escolha. Anos depois, Finwë conheceu esse destino, sendo autorizado a se casar novamente, tendo muitos outros filhos com Indis. Fëanor ficou ressentido com ela e observou sua influência sobre Finwë, incluindo sua fala que começou a se assemelhar à dos Vanyar, e considerou isso um desrespeito contra sua mãe. Após a morte de Finwë e Fëanor, o ex-casal se reuniu nos salões de mandos. Encontrando Finwë novamente, Myrër sentiu-se aliviada de sua tristeza e liberada de sua vontade relutante. Ela falou com ele através do pensamento, desculpando-se por seus erros e prometendo tecer uma tapeçaria sobre seu povo e filhos. E quando ela soube de Phínoe, tudo o que se sucedeu desde sua partida, pois ela não deu atenção a isso nem pediu notícias até então, ela ficou grandemente comovida, e ela disse a Finwë em seu pensamento, Eu errei em te deixar em nosso filho, ou pelo menos em não retornar após breve repouso, pois se eu tivesse feito isso, ele poderia ter crescido mais sábio, mas os filhos de Índis devem reparar seus erros, e, portanto, sou grata que eles tenham vindo a existir, e Índis tem meu amor. Como devo guardar rancor contra aquela que recebeu o que eu rejeitei e amou o que eu abandonei? Vendo que Myril desejava voltar à vida, Finwë pediu a Vaire que permitisse enquanto ele permaneceria nos salões de Mandos até o fim de Arda com seu filho Fëanor. Mandos aceitou isso, e o espírito de Miriel foi liberado e foi para seu corpo em Lórien. Então ela acordou novamente como de um sonho e foi revigorada. Depois de voltar à vida, ela passou a se chamar Fir'el, que significa a que morreu, ou a que suspirou. Até a sua morte, os Elfos não tinham palavras para a morte natural, então eles usaram o termo fire, expirar, porque Míriel suspirou profundamente no momento de sua morte. O termo foi associado à morte, sendo utilizado para a morte dos homens. Mesmo após retornar a seu corpo, Mirel continuou triste e sem vontade de retornar a seu próprio povo. Ela então foi até as portas da casa de Vare, e rogou para ser aceita. Embora os encarnados não entrassem lá, Míriel foi aceita e se tornou a principal serva de Vaire. Então é isso, pessoal. Essa é a história de Míriel, a mãe de Feanor. Eu aposto que vocês não sabiam que ela tinha finalmente reencarnado. Essa parte da história está no volume 10 de A História da Terra-média.